Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo, você receber uma notificação. E ativa também o sininho, porque daí o YouTube manda mesmo a mesma notificação para você, tá? Para quem tá caindo de paraquedas aqui, gente, esse daqui é a parte 3 do nosso vestido aí, maravilhoso, lindo, top da vida, né? E... É, se você não assistiu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, o primeiro vídeo eu ensino a fazer a saia Godet e o segundo vídeo eu ensino a fazer a parte da blusa dele. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo no bloco de informação que vai estar os dois links pra você fazer aí uh, o passo a passo de todo o seu vestido. Lembrando que este vestido, a parte da saia, não precisa de molde, eu ensino a fazer o um molde no próprio tecido lá no primeiro vídeo. A parte da blusa precisa de molde, o molde está disponível no site do 36 ao 56. Então, agora, nesse vídeo, a gente vai finalizar o nosso vestido, a gente vai unir a parte da blusa com a parte da saia, colocar o zíper e fazer a barra. Super rapidinho esse vídeo, tá bom? A minha blusa já está aqui montadinha, como vocês viram no vídeo anterior, o que, que eu vou fazer agora, gente? Eu vou achar o meio aqui da minha faixa que eu coloquei na cintura e vou pegar a minha saia. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente ia precisar cortar, fazer uma abertura para colocar o zíper nas costas desse vestido? Então, você vai dobrar aí o seu, a sua saia e vai cortar em uma das partes abrindo aqui, olha, tá? Eu abri... Lembra? A gente tinha fechado as duas laterais. Então, a gente precisa colocar o zíper nas costas desse vestido por causa da vestibilidade dele. Então, você vai abrir uma das partes. Vai achar aqui o meio aqui, olha, da frente da sua saia, tá? Aí, você vai vir aqui com a parte da blusa. É bastante tecido, né? Ó, a minha parte da blusa, lembra que eu coloquei entretela? Essa parte da entretela vai ficar pra cima. Ou seja, esta parte de baixo seria o meu avesso. Eu vou usar o meu avesso aqui da faixa. Vou achar o meio do meu avesso e o meio centro aqui das minha, da minha saia, tá vendo? Vou colocar, então, olha, o meio aqui, olha, com o meio. E alfineto. E já vou alfinetar as pontas aqui da minha saia. No meu caso, vai dar certinho aqui, tá? Que eu já tinha até cortado... Mas se a sua saia, se o seu cos estiver maior, você acerta. A sua, uh, se o seu cos aqui na da parte da blusa estiver maior, você acerta aqui na lateral da sua saia. Por isso que eu falei pra você cortar essa faixa bem grande, porque, na verdade, é, você pode acertar essa parte aqui da, da, da faixa. A saia já vai estar certa pra você, então, você não pode mexer. Então, a gente vai passar uma costura aqui, olha... Depois a gente vai vir aqui e vai fazer o acabamento, mas antes de fazer este acabamento, a gente vai colocar o zíper. Porque daí, essa parte aqui que é onde vai ficar aparecendo as costas abertas, olha, tá vendo? O zíper vai ficar bem embutidinho aqui, tá? Nessa parte do cos da saia. Então, a gente vai pra máquina agora, passar uma costura aqui e aí sim a gente vem pra colocar o zíper, Então, agora, a gente vai colocar o zíper, tá? Tá aqui o meu vestido. Aí, olha só, aqui na beiradinha, eu coloquei um viés, depois eu vou passar isso daqui pra ele assentar, só pra dar o acabamento, tá certo? E assim, ele fica todo, olha, bem acabadinho por dentro. Então, eu coloquei um viés aqui na pontinha, esses viés pronto. Se você quiser fazer com o mesmo tecido, fica legal. Coloquei aqui o meu zíper e vou passar uma costurinha. Tá vendo que eu alfinetei? Aí, eu deixei uma margem aqui grande no meu vestido pra mim. Eu gosto sempre de deixar essa margem. Porque eu... Pra mim, é um tal de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Pelo menos, se eu precisar mexer, eu tenho onde soltar o meu vestido. Por isso que eu deixo essa margem, tá certo? Então, quando eu virar, o meu zíper, ele vai ficar assim, olha. Essa pontinha do zíper... Você vai virar ela pra dentro depois e passar uma costurinha só pra dar o acabamento. E aí, você pode dar uns pontinhos aqui por dentro pra segurar essa parte aqui, olha. E ele vai ficar bem acabadinho assim, ó. Tá vendo? Ó. Só ir pra máquina agora e pregar o zíper. Depois que eu pregar o zíper deste lado aqui, eu venho ali do outro lado e prego do outro lado, depois que eu fizer isso, eu vou unir a parte que falta aqui, né? Porque, olha, vai ficar aberto, né? Então, eu tenho que fechar essa parte aqui. Aí, eu venho aqui, coloco o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aonde parou o meu zíper, eu vou aqui e pego e desço com uma costura reta até fechar. Fechei? Vou fazer a barra do meu vestido, uma barrinha bem fininha de fora a fora. Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar para vocês. aqui, pessoal, o resultado final do nosso vestido, que ele foi feito, então, em três partes, tá? Olha que graça, lógico que ele está amassado, né? É, tenho que passar ele agora, mas olha este vestido e detalhe, gente, é um vestido que... Eu usei uma viscose encorpada para fazer ele, só que o modelo desse vestido, ele pode ser feito em renda, dá para você fazer um vestido super chique, lógico que você teria que fazer ele forrado. Então, pense em que a quantidade é, que você usou de tecido na saia, porque a blusa usa pouco, né? Mas a saia você vai usar, então, duas vezes, mas você imagine um tecido, é, um vestido em renda. Gente, dá pra vocês fazerem em tecidos mais finos, como uma seda, dá pra você fazer ele numa cor só. Ou seja, depende muito do tecido que você usar. Este modelo que eu trouxe é um modelo muito versátil, que dá pra você usar em inúmeras ocasiões, tá? Só vai depender do que? Do tecido que você escolher pra fazer este modelo, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o vestido, podem me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu acabei demorando um pouco para postar a última parte aqui, eu peço desculpas, mas tá aqui, então, a finalização dele, tá bom? Então, eu espero vocês em um próximo projeto.